Olá pessoal, sou de Fátima Braitemba e nesse Domingo Maravilhoso estou gravando este vídeo para falar para vocês sobre essa ferramenta maravilhosa que o Leandro Fonseca o professor Robson me apresentou. Estou no marketing multinível há mais de três anos e sei o quanto é desafiador encontrar prospectos, pessoas que queiram caminhar na nossa jornada. E através dessa ferramenta nós estamos numa maratona digital e estou muito feliz porque a todo momento, através do meu WhatsApp, clicam pessoas querendo saber do produto, querendo conhecer o negócio, querendo uh, consumir. E isso realmente está me deixando muito feliz. Então, quero parabenizar ao, ao Leandro Fonseca, ao professor Robson e à visionária Luísa Camara, por Toda essa energia e essa força e esse suporte e esse ensinamento através do marketing digital estão nos proporcionando. Obrigada, gratidão.